Oi, virando sustentável, São Bento de Sapucaí. Hoje a prosa é com Valdir, do Frescor da Mantiqueira. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Prosa boa com Valdir, antes dela um chuvão legal, de repente as nuvens chegaram por detrás da montanha, São Pedro derramou um baldão d'água, limpou tudo, e dali 5, 10 minutos o sol já abriu outra vez e a vida seguiu. Daí a nossa prosa com o Waldir, que foi muito boa, ele falando um pouco das ideias de Ecovila, da transição cidade-campo, dos desafios que tem isso, que não é uma história fácil, e da, das dificuldades de implementação de ideias como Ecovilas, da resistência do Ministério Público local, cujo entendimento é de que Ecovila não é algo sustentável, mas é uma tentativa talvez de burlar a, a história de novos empreendimentos ou de expansão imobiliária, seja lá como for, é necessário avançar nas pesquisas né e trazer um, um algumas ideias mais presentes para o Ministério Público de que a coisa não é bem assim. Então, ao invés de pensar em uma ecovila em São Bento do Sapucaí, estão partindo para outras possibilidades, em cidades ali próximas, onde não tem essa resistência toda do, do Ministério Público. Então, no final das contas, isso é questão de, de vivência e de olhar. Então a gente precisa avançar nas pesquisas, para mostrar mostrar também para o poder público que a coisa pode ser diferente, sem ser impactante negativamente. E a Covila é uma dessas possibilidades. Por outro lado, as Ecovilas, a dificuldade que tem... É, muitas vezes as ideias são lindas, maravilhosas, todo mundo quer, e, mas não se preocupa, é muito idealismo e pouca prática. Né? É muito idealismo e pouco planejamento financeiro, econômico. E aí a coisa não vai adiante e se frustra pelo meio do caminho. Mas deixa o Valdir contar essas histórias todas. Depois, no finalzinho, vamos ouvir um sonzinho, as meninas tocando na praça... E aí já estamos já por volta de meio-dia indo para tarde e já finalizando a, o virando sustentável desse ano. Mas ainda tem outros vídeos que a gente ainda volta a contar do trabalho do Frescor da Mantiqueira. O oh, chuvarada boa! A gente continua aqui no virando sustentável. Dom Pedro está mandando uma agulha bacana aqui para gente. A chuva não deve demorar muito não, deve dar uma lavada e daqui a pouco passa. A gente continua no Virando Sustentável e hoje aqui com o Waldir do Frescor da Mantiqueira. E aí vamos trocar uma ideia Valdir aqui, eu acho que você podia se apresentar, contar um pouquinho da tua história que eu tô sabendo que você, você fez a, a transição aí, tá né? Uma história legal, tá fazendo Sim, umas histórias legais lá também, tá né? Se Muito apresenta bem, aí, Valdir. Bom dia, Valdir, eu sou engenheiro ambiental, tô numa transição aí de uma grande cidade de São Paulo, há três anos com a minha família, fazendo uma estruturação no sítio Prescor da Mantiqueira, que é um espaço de permacultura, turismo rural, com bioconstrução, com sistema agroflorestal, a gente acredita muito nessa parte ambiental. Um dos nossos filhos já nasceu dentro do sítio, num parto humanizado. Então a gente está num processo de transição, onde nesse momento, desse último mês para cá, eu mudei definitivamente para cá. De dois anos para cá, minha mulher já, já, já havia mudado para cá, para São Bento, e nós ficamos num processo de estabilidade financeira, de construção. Porque não é tão romântico mudar para o campo, você tem que fazer uma estruturação financeira, um planejamento, um plano de trabalho, porque o que mais a gente vê acontecer em projetos ambientais é bater no campo e voltar para a cidade, porque ele não consegue se pagar, não consegue ter uma sustentabilidade financeira. Então, com vários movimentos aqui, como o Virando o Sustentável, que a gente faz parte da organização, a Feira da Terra, o fornecimento de alimentos no PNAE, no, no, para a creche, para a merenda escolar e várias atividades de curso e palestras, a gente consegue ter uma viabilidade financeira para se estabilizar e continuar no campo. Então a gente está nesse processo, estou muito feliz agregando conhecimento, aprendendo muito com o Evandro, com o pessoal que faz pesquisa para dar base para nossas atividades, inclusive. Há é, um tempo atrás eu, eu, eu conheci vocês é por conta de uma ideia de Ecovila, né? Vocês ainda estão com essa ideia, Valdir? Como é que está isso? Então, o projeto Ecovilla é um projeto que a gente viu em vários locais no, no país começar com um ideal excelente, com pessoas intencionadas, com vocação só que a parte financeira não foi colocada no cálculo. E com o tempo a relação entre as pessoas, por estar com uma dificuldade financeira, começa a ficar ruim, e desagrega e acaba terminando as ecovilas. São Paulo especificamente, que era o nosso projeto para a ecovila, esbarra em questões às vezes legais, de entendimentos até jurídicos. Por exemplo, eu fui fazer a consulta para implantar uma em São Bento. O Ministério Público Regional entende que não pode ser feito ecovila na região mesmo tendo jurisprudência e outras ações no Estado de São Paulo, o entendimento local do Ministério Público em vez, não pode ser feito. Então a gente tem que verificar também aspectos de legislações. Estamos querendo implantar futuramente aqui uma Ecovila em áreas vizinhas, como Gonçalves, o que em Minas Gerais o entendimento deles já é de viabilidade técnica. Aí é agora também com viés de financeiro, de sustentação financeira também. Tá, mas o, o que, que pegou com o Ministério Público daqui? Por que, que eles entendem que que não cabe uma Ecovila? O entendimento do Ministério Público eles não vê com construção ecológica agrofloresta como sendo um algo positivo, eles entendem como não, se fosse um loteamento. Então ele, eles não têm a abertura é, talvez até o conhecimento de distinguir um loteamento de uma ecovila de uma ocupação sustentável. Então cabe agora, que nem o virando sustentável e várias outras medidas, conscientizar também o poder público de, de como a ocupação ambiental pode ser sustentável, pode ser economicamente viável e ambientalmente correta. Então a gente está nesse processo de transição de conhecimento, para poder também mudar também o entendimento aí de, de órgãos fiscalizadores e, e outras instâncias aí também. Então, para quem tem interesse, talvez abrir umas linhas de pesquisa nessa área aí também, né? para agregar um pouco mais de conhecimento nessa história. Eu não, não tenho por que não ter uma ecovila num lugar como esse. né? Sim, eu... Mas o, os entendimentos são diferentes, então um pouco de pesquisa vai bem aí nessa área. A pesquisa iria ajudar muito para evitar uma briga jurídica, porque se a gente quisesse juridicamente discutir, conseguiria chegar no entendimento, mas aí já é custo de advogado, custo de segunda instância, terceira, é. até chegar a um entendimento superior. Então a gente está querendo ter um. Tá fazendo... a pesquisa seria sensacional para a gente poder viabilizar também e nos ajudar no questionamento e na divulgação dessa iniciativa de ecovila seria excelente. Tá legal, você quer contar um pouquinho dos cursos ou das coisas que acontecem lá no, no Frescor? Bom, o Frescor da Mantiqueira tem cursos em diversas áreas, desde bioconstrução, agrofloresta, saneamento, é um espaço que tem é, é, alojamento que são feitos via Airbnb, programas de estágio, então dependendo do calendário do semestre a gente tem algumas atividades. Então seria interessante consultar nossa página no Facebook, né, o Frescor da Mantiqueira, nossa página na internet, é frescordamantiqueira.com.br, para poder estar tá por dentro da programação do semestre, porque ela, ela varia muito, tá bom? Seria interessante. Beleza. Mais alguma coisa que você gostaria de comentar com o pessoal, tipo? Desse evento que vocês estão promovendo aqui, ou do coletivo que vocês têm, então, o coletivo... ou qualquer outra coisa que você queira falar? Então, o Coletivo Grande Sustentável é uma iniciativa que tem em torno de oito pessoas no grupo gestor aí de organização e traz temas diversos ambientais. É o segundo ano, é o segundo ano que está acontecendo com sucesso. No primeiro ano foram em torno de 3 mil pessoas. 80% dos alunos das escolas municipais aqui da região participaram da, do evento. Então, para o ano que vem, provavelmente, nós vamos fazer novamente o evento, vamos... E a gente conta com pesquisadores, com pessoas, para participar, para trazer mais corpo para esse evento. Então também, se tiver interesse em pesquisar, procura no Facebook Virando Sustentável, São Bento do Sapucaí. E nos ajude também com novos conteúdos, com dúvidas, questionamentos. Porque aqui é um momento de questionar e levantar, levantar a informação e colaborar com a comunidade do jeito que conseguir. Beleza, Waldir. Muito é. agradecido aí pela pela colaboração. Eu que agradeço. Ah, um abraço. Valeu. E vem abençoar na sua doçura. Expande essa luz. E vem abençoar. Procure no seu coração a flor. Então por hoje é isso, se estiverem curtindo, não se esqueçam de dar um joinha, um like, um gostei. Se não gostar, diz também, compartilha com os amigos. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal e até a próxima.